Então, são dadas duas funções que estão aqui representadas pela sua expressão numérica, f de x igual a 2x ao quadrado e g(x) x igual a 1 quarto de x. E pedem-nos os, pon os pontos de interseção das duas funções. Isto é, quais são os pontos onde as duas têm conta? Uma vai ser uma quadrática, que eu posso representar aqui rapidamente, e a outra vai ser uma função linear, que vai ser uma função assim. Os dois pontos de interseção delas será uma coordenada que fica aqui, porque nós sabemos que uma função linear e uma função quadrática encontram-se na coordenada 00 e a outra há de ser alguns aqui. Então como é que vamos fazer isto? Então podemos pensar no, no sistema de equações, isto é, ver quando é que uh, as duas funções se encontram, são iguais. Então, para resolver esse sistema. Uh, vamos primeiro agarrar aqui neste y igual a 1 quarto de x e vamos substituir no y de cima. Ficamos com 1 quarto de x igual a 2x. Ao quadrado. Passando o 2x ao quadrado para o primeiro membro, e agora como não podemos uh, somar este monómio, 1 quarto de x com o 2x, ao quadrado, porque não são semelhantes, para resolver esta equação. Vamos colocar em evidência. Isto é, colocamos o x em evidência e aplicamos logo de seguida a lei do anulamento do produto, que ficaria x igual a zero ou 1 quarto menos 2x igual a zero. Então, agora basta agarrarmos nesta segunda aqui e resolver esta, esta equação. Ficaria, então x igual a 1 oitavo. Então, já temos os dois valores de x. O x igual a zero, que estaria aqui, e o x igual a 1 oitavo, que seria este valor que aqui se encontra. Agora, vamos calcular para cada um destes valores de x, os seus respectivos y. Para isso, vamos voltar atrás no nosso sistema. E temos aqui que o y é igual a um 4 de x Substituindo no primeiro caso o x por 0 e no segundo o x por 1/8, um obtemos então o y igual a 0 e o y igual a 1 um sobre 32. E assim concluímos que as coordenadas dos nossos, dos nossos pontos, nos pontos definidos, serão o ponto 0, 0 e o ponto 1/8 é 32.